Tá bem, então a gente a princípio hoje estamos iniciando a, a nossa última, nosso último encontro. O ah, que, que a gente teve de atividades? Esse é o nosso quarto encontro. A gente viu os dois primeiros encontros, a gente trabalhou com os aspectos mais básicos e gerais do Clésmo trabalhamos com o mural de atividades, mural e a área de atividades, que na verdade é a área de organização da disciplina, como é que a gente criava tópicos ou sessões para organizar a disciplina, postagens em geral, como é que se anexavam documentos, vídeos e links, né? tanto para o mural quanto para a postagem de atividades ou de material de apoio, depois a gente trabalhou com atividades, propriamente dito, configuração de sistemas de nota, construção e postagem de avaliações, avaliação de atividades de redação ou de pesquisa, que o aluno tem que entregar um conteúdo descritivo, através de upload de, de algum documento que ele trabalhou no seu computador para fazer a avaliação de conteúdo qualitativo, ou avaliações qualitativas, uh, o Classroom, ele te dá a opção de criar parâmetros de avaliação para esses conteúdos descritivos, que se chama rubrica, e depois a gente viu como é que se criavam atividades com provas objetivas através de formulários e como é que fazia a importação das notas para dentro da grade de notas do Classroom. Agora, no inicinho da conversa, eu estava mostrando para a Vanessa, antes de vocês chegarem, vocês estavam chegando, ela tinha perguntado como é que se corrigia a atividade. Por exemplo, uma, a atividade, essa que o aluno fez, o upload de um arquivo, que tu tinha que fazer uma avaliação qualitativa, subjetiva, como é que tu fazia isso dentro do sistema, era isso que eu estava mostrando para ela. eu posso retomar essa conversa que eu fiz com ela, mais para o final do, do nosso encontro de hoje. Então, a gente retoma o nosso, nossa sequência de encontros, hoje o quarto, eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o Meet no Classroom para os alunos de vocês e para vocês poderem fazer atividades, qual é a melhor prática para vocês gravarem e marcarem e gravarem as atividades que vocês fizerem pelo Meet, são as atividades síncronas, Vou dar uma dica para melhorar a, a gestão dos arquivos que vocês têm no, no, no Clésum, através do uso do Drive, e aí tem um aplicativo que vocês podem baixar, que é dividir de vocês com o computalando agora com a Vanessa ali para fazer as correções ou fazer atividades com os alunos indicando que ao invés de eles trabalharem offline no computador, eles possam trabalhar online no próprio Google Docs. E uma e, uma, e um aplicativo aqui que vai de bônus para vocês, que pouca gente conhece, que se chama Jamboard, que é um aplicativo do Google que está dentro do pacote de aplicativos que vocês têm à disposição. Tá? Então, primeira coisa, vamos dar uma olhada na cara do nosso Classroom. Pela visão, deixa eu ver se eu estou como professor aqui, tá? Aqui eu estou como professor. Este aqui, eu estava com a minha visão de aluno que eu fechei. Deixa eu voltar aqui para a minha visão de aluno também. Pronto, estou como professor e como aluno. a carregar, está aqui. Esta aqui é a minha, vers a minha visão de aluno, esta aqui é a minha visão de professor. Diferença básica na cara do, do Classroom se resume entre professor e aluno ao fato de na, no banner aqui da entrada da, do, da disciplina do professor, tem o código da disciplina que só é visualizado pelo professor para o aluno não tem mas veja o seguinte nessa disciplina aqui eu já deixei configurado uma sala do meet tá uh, o que que significa ter este link aqui na no banner já configurado para acesso para todos os alunos incluindo para o professor ou para colegas professores que, este, que, que sejam regentes da disciplina. É possível deixar esse espaço aberto para os alunos acessarem, caso seja necessário, eles se encontrarem em um ambiente virtual. Tá? Hoje já tem recursos que permitem que os alunos de vocês façam chamadas de vídeo de conferência, por exemplo, pelo WhatsApp, hoje é possível tu fazer chamadas por vídeo, é, sempre existiu dentro do conjunto de aplicativos do, do Google o Hangout, que era um outro aplicativo que tu podia fazer vídeo chamada, inclusive vários usuários é, simultaneamente na vídeo chamada, mas vocês têm esse recurso para oferecer para o aluno, os alunos de vocês vinculados à disciplina. Ou seja, é, deixa eu até abrir aqui a configuração, porque aquele item ali ele não está habilitado como padrão. Vocês vão ir na disciplina de vocês e vocês vão vir aqui. Ó. Nas configurações da disciplina vem o limite e vocês habilitam ou desabilitam a sala da uma sala de aula virtual para os alunos de vocês poderem acessar sem vocês estarem juntos é possível vocês deixarem uma sala configurada para os alunos poderem se encontrar com algum trabalho de alguma atividade que vocês é, atribuíram a eles então, se existir a dificuldade de o um aluno encontrar esse espaço, vocês podem deixar esse espaço configurado dentro do, do próprio Classroom. Eu desabilitei aqui. Opa! Desabil... Ah, não tinha salvado. Desabilitei, não salvei. Estou salvando para vocês verem e isso não é o padrão, tá? Agora, a princípio, o aluno não vai ver. Deixa eu reiniciar aqui, dar um F5 para atualizar. Vejam que agora, esse é o padrão, tá? Quando vocês entram na sala de aula de vocês, é, ou o aluno entra na sala de aula, ele não tem à disposição a sala de aula criada. Então, se vocês quiserem criar esse espaço, ou seja uma sala de aula que fica o tempo inteiro habilitada no Meet para o aluno entrar a hora que quiser, com vocês estando na sala ou não, vocês têm que vir aqui em configurações, baixem um pouquinho essa tela de configurações da disciplina, vocês vão encontrar Meet e aí vocês vão habilitar visível para os alunos. Habilitou? Esta, esse parâmetro aqui visível para, para os alunos, vocês salvam. Salvando, este link do Meet fica disponível para os alunos e os alunos podem entrar a qualquer hora, vocês estando na sala ou não. Por exemplo, esta sala que eu uso no Meet com vocês, ela está configurada para que, se vocês entrarem, vocês não vão ter a permissão de acessar se eu não estiver na sala e autorizar vocês a entrarem na sala. Esta, que fica criada dentro da disciplina, ela fica disponível para os alunos entrarem, independente de vocês estarem na sala ou não. Isso é útil, né? ainda mais nesse momento de atividades presenciais suspensas, se o aluno precisar conversar com outro aluno Uh, em um ambiente de, de vídeo, o aluno pode acessar a própria sala da disciplina. Tá? Habilitei. E automaticamente ela está habilitada aqui para o aluno. Estou com a minha conta de aluno. Vou entrar na sala. Está carregando. E... Entrei entrei na, na sala sem precisar de autorização, eu entrei como sem ou com a minha conta de professor, eu não estou na sala nesse momento, só estou com a minha conta ETEC, que, que é a minha conta de aluno que eu tinha criado para exemplo. Tá? Então, isso pode ser prático, pode ser útil para vocês deixarem à disposição, é uma ferramenta muito útil para os alunos poderem se encontrar fora do do clésum para poder conversar sobre alguma atividade ou qualquer coisa que tenha relação, ou não, né? Corre-se o risco de eles entrarem na sala para conversar sobre alguma outra coisa, se vocês não estiverem moderando a sala, né? Então, vocês têm que medir, a, a, medir o, o, o benefício e o malefício, se isso for algo que vocês queiram é, levar em consideração, né? O espaço está aberto, a princípio, para fins educacionais, o aluno pode entrar lá, não tendo nenhum professor, não vai ter moderação, os alunos vão estar tá lá dentro, podendo usar para qualquer coisa, porque vocês dão a, a, o acesso sem a necessidade de o professor estar tá junto. Se isso não for problema, e quiserem deixar livre para o, o aluno usar, é, essa é a forma de vocês configurarem o, o Meet para o aluno, tá? Agora, fica síncrona, vocês querem marcar com, o, com os alunos algum momento em que vocês vão estar juntos na sala. Qual é a melhor forma de fazer isso? melhor forma é vocês marcarem pela agenda da disciplina, Ah, tá? Por quê? Se marcar pela agenda da disciplina, todos os alunos vão receber a notificação e receber um link específico para aquela atividade marcada na agenda, que vai ser diferente do link geral da disciplina que está atribuído aqui como visível aos alunos. Como é que se faz isso? Tá? Vocês veem em atividades... Aqui em atividades vocês têm aquele espaço onde vocês organizam a, o espaço da disciplina através de tópicos e sessões, mas vocês aqui em cima vocês vão ter alguns links de acesso a coisas específicas da disciplina de vocês. Por exemplo, aqui eu estou como aluno, perdão, vamos aqui na visão de professor. Então, vocês têm um link para o Meet, um link para a agenda e um link para a pasta do drive da disciplina, tá? Então, vamos entrar na agenda. Entramos na agenda da disciplina. Vocês estão entrando na agenda da disciplina com o usuário de professor. E vejam que eu tenho marcado na minha, no meu usuário de, de, da minha conta do Google Educacional essa reunião que eu tô tendo com vocês aqui, tá? Mas eu vou simular então um encontro com os meus alunos na segunda-feira. Hoje é quinta 13, amanhã é 14, 15, domingo é 16, vou pular para segunda 17. Ó, segunda-feira 17, às 10 horas da manhã, eu vou fazer uma aula síncrona com os meus alunos. Vou falar com eles sobre aula de geografia física. Marquei a aula e vou adicionar a minha sala de videoconferência do Meet. Tem este botãozinho aqui, ó. Vou aqui e adiciono automaticamente ele me cria uma sala com um código diferente do código que está estabelecido como aberta para os alunos lá no banner da disciplina. Esse, essa sala é específica para esta atividade que eu estou marcando na agenda. É, eu posso adicionar convidados, mas... Não adicionando convidados, automaticamente, ele me gera um alerta. Deixa eu só confirmar, vai entrar aqui. Ah, já está aqui. Tá. Tá. Uh, aqui, eu poderia adicionar pessoas aleatórias por convite por e-mail, eu tenho já minha sala criada, eu tenho algumas outras configurações aqui, por exemplo, de alerta, que eu posso colocar na minha, no meu encontro, por exemplo, que, o, que a agenda me notifique 10 é, minutos antes, ou horas antes, ou dias antes, um dia, é, essas configurações de alerta. Posso botar mais de uma notificação, por exemplo, eu quero que ele me avise 10 minutos antes, mas eu quero que ele me avise um dia, um dia antes para eu me preparar com algum material específico para a reunião que vai acontecer um dia depois. Então, eu posso gerar mais de um, de um alerta. Ó, então, ele vai me lembrar meia hora antes da do evento no dia, mas ele vai me avisar um dia antes também para eu me preparar com alguma coisa específica que eu precisaria para a reunião. Tá bem? Mais ações. Uh, eu posso copiar esse, esse, essa, minha, esse, essa minha agenda para outras turmas. Aqui são todas as disciplinas que eu tenho cadastradas no meu clésum, então eu poderia estender algum encontro, copiando este encontro para outra agenda de outra turma. Tá? Então, não é o caso, mas só para vocês saberem que é possível. Deixei configurado. Então, eu tenho uma atividade marcada para segunda-feira, dia 17, das 10 às 11, e já tenho a minha sala definida para este encontro aqui. Tá? Qual é a vantagem de fazer isso? Primeiro, os alertas que vocês, professores e os alunos, recebem pela própria agenda da disciplina. Tá? E a segunda vantagem é que, quando tu entras na sala por este link, ele já me coloca o nome... Da, do meu encontro baseado no nome que eu dei na agenda. Querem ver? Eu vou entrar aqui, ele vai me criar o título, o título está aqui, ó o título da minha, do meu encontro por videoconferência, que neste caso é uma aula de geografia física. Tá? É, vantagens adicionais para isso. Se eu gravar a minha aula, quando eu encerro a gravação, ele gera um arquivo de vídeo automaticamente. Se eu fizer isso pela agenda, colocando o nome da minha atividade na agenda, o arquivo de vídeo gerado é o nome que eu defini na minha agenda. Pegaram a, o fio da meada Se eu fizer pela agenda e colocar o nome da atividade na agenda, quando eu entro na sala e coloco para gravar, e aqui, ó eu coloco para gravar, nos três pontinhos bem à direita embaixo, eu clico, vai me abrir um menuzinho, a opção mais em cima é gravar. Se eu coloco para gravar, quando eu encerro a gravação, automaticamente ele vai me gerar um vídeo e me guarda num local específico no Drive da disciplina. Ele me coloca automaticamente como nome do arquivo de vídeo este nome aqui, ó: Aula Geografia Física. Se eu não fizer a minha uh, marcação da atividade pela agenda, e quiser chamar os alunos para fazer um Meet, eu venho direto aqui, estou no mural, venho em atividades, eu tenho aquele conjunto de links ali em cima, Meet, agenda e pasta do Drive, eu entro direto no Meet. O que, que vai acontecer? Não tem nenhum nome aqui. Ó, ele cria um código muito louco, e é este código que é gravado como nome do arquivo. Depois, para recuperar os arquivos, caso eu entre numa rotina de fazer muita aula gravada, é bem difícil e chato de eu achar que vídeo, que arquivo de vídeo gravado no Drive é o específico de cada atividade que eu realizei. Então, a recomendação é que sempre que vocês forem fazer alguma atividade com os alunos, pelo MIT que forem gravar, nunca façam, ou evitem, não é nunca façam, evitem de fazer atividade vindo aqui direto, entrando e iniciando atividade direto pelo MIT. Optem por ir na agenda e configurar a atividade, gravar a atividade na agenda, a, criando a sala do encontro pela agenda, porque aí vem com o um nome definido bonitinho, vem os alertas todos e a distribuição da atividade pelas agendas para todos os alunos, é, com a sala específica já estipulada, com a possibilidade de tu criares os alertas para tu te lembrares da atividade de acordo com a tua necessidade. Tá? Então, é, essa é a dica em relação ao MIT. Sempre que possível, agendem através da agenda, ao invés de acessar direto pelo, pelo link, criando um, uma sala sem tu teres as configurações é, feitas pela agenda. Porque não tem como tu botar nome aqui, ó. Não existe a, a possibilidade, o Meet não te dá essa possibilidade. Se tu fizer pela agenda, ele importa o nome da atividade da agenda para o nome do encontro que tu vai ter e vai te facilitar depois a gestão dos arquivos gravados a partir dos teus encontros, bem? Vamos ver aqui, então, é, no Meet, marcando pela agenda, gravando, e onde fica armazenada a gravação, tá? então, retomando a sequência completa, se vocês forem marcar uma atividade com os alunos, marquem pela agenda, na agenda, tu vais dar nome e vais criar a sala do teu encontro por dentro da agenda, porque existe um botão aqui, criar sala do Meet, criar sala de videoconferência. É, aí, na hora, de, na hora marcada, específica, no dia, tu entra naquele link lá. É, entrou no link, começou a gravar, encerrou a gravação... O Classroom gera um arquivo de vídeo. Aonde fica gravado o arquivo de vídeo? Ele vem para uma pasta no Drive. Eu estou com o meu drive da minha conta de professor aqui. Tá? Entrei no Drive. Neste drive vai aparecer para vocês uma pasta com esse nome aqui, ó. Meet Recordings. Tá? ou gravações do Meet. Tudo que eu gravar no Meet, quando eu encerro a gravação, ele gera um arquivo de vídeo automático que vem cair dentro dessa pasta. Junto com o arquivo de vídeo, vem um arquivo de texto com tudo o que for conversado no chat daquele, daquele encontro por videoconferência. captaram A Renata me colocou, agora eu fui dar uma olhada no chat aqui, a Renata me colocou uma dúvida e eu recupero já essa sua dúvida em seguidinha, tá, Renata? Deixa eu só fechar aqui essa explicação sobre o, sobre o Drive. Tá? Então, ele, ele fecha, eu encerro a gravação, ele gera um arquivo de vídeo com o meu encontro e gera um arquivo de texto com toda a conversa do chat. Então, Sempre vai existir um par de arquivos com o nome com o mesmo nome. Tá? Um arquivo é de vídeo, e outro arquivo é de texto. Então eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Vejam só o que, que eu tenho aqui: um arquivo, nosso arquivo de terça-feira, um arquivo de, texta, de texto do nosso encontro de terça, um arquivo de vídeo do nosso encontro de terça. Nosso encontro anterior de terça foi na sexta, não foi? Aqui está um arquivo de vídeo do dia uh, aqui do dia 7, tem dois arquivos, desculpa. Isso. Do dia 7 está aqui, ó, 7 de 8, um arquivo de texto de 7 de 8. Então, sempre aos pares, um arquivo de vídeo e um de texto. Sempre que tu fizeres uma gravação no Meet, cai nesta pasta da tua conta de professor, vai aparecer essa pasta aqui, Meet Recordings. Entenderam? Bom, mas ele fica aqui no Drive como um arquivo de vídeo que não é acessado por streaming como a gente acessa pelo YouTube. Se tu quiseres distribuir, tu tens que distribuir o arquivo, que ele fica geralmente uh, uma hora de vídeo em torno de 200 ou 300 mega. É um arquivo pesado, não dá para tu distribuir ele por e-mail. Se tu quiseres distribuir os vídeos para os teus alunos, tem dois caminhos. Tu podes compartilhar este arquivo do, treu, do teu drive compartilhar com os teus alunos por e-mail, na verdade, tu compartilha com o usuário, e ele fica na responsabilidade de fazer o download sem receber por e-mail, ele recebe um link, ele acessa o link, ele pode fazer o download. O outro caminho seria vocês subirem para o YouTube de vocês, para o YouTube do professor. Aí é um outro processo, é um outro procedimento, tá? uma outra técnica. Bom, então vamos ver aqui. Então, marcando um meet pela agenda, gravando e onde fica armazenada a gravação. Entenderam a lógica? Tá. Feito isto, o arquivo está lá. O arquivo está lá no drive da tua conta de professor em um espaço numa pasta chamada Meet Recordings. Uma outra coisa muito interessante de vocês terem conhecimento é que, assim como tem a pasta de gravações dos encontros em videoconferência do Meet, vocês vão ter uma pasta chamada Classroom com subpastas de todas as disciplinas que vocês têm configuradas no Clesm. Cada pasta dessas vai conter todos os arquivos e documentos. Todos os arquivos e documentos. Deixa eu ver uma que tem conteúdo aqui, ó. Arquivos e documentos de uso naquela disciplina. Vocês vão ter as atividades, as provas em formulários, os documentos que forem entregues pelos alunos nas atividades, fica tudo registrado dentro de uma pasta chamada Classroom, dentro de uma pasta chamada Classroom, dentro das suas respectivas subpastas de cada disciplina. E aqui estão as minhas subpastas de todas as disciplinas que eu tenho configurado no Clésum. Certo? Aqui estão os conteúdos dessa disciplina que eu estou mostrando para vocês agora. Aqui com já uma entrega de uma atividade de um dos alunos, que está aqui, ó. Esse documento está lá no meu drive aqui. Ó, aqui está ele, ó, essa é a entrega do aluno aqui. Bom, isso aqui está na nuvem, vocês acessam os conteúdos da pasta Classroom e da pasta Meet através do aplicativo que está aqui na gradezinha de aplicativos, chamado Drive. Tu podes acessar direto pelo link do aplicativo Drive. Pode acessar igualmente por dentro do, da área atividades, da disciplina. Vocês têm aqui, ó, pasta da turma no Google Drive. Vou clicar aqui, automaticamente sou jogado lá para aquele Drive, é a mesma coisa. Ó, tá? então vocês têm vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Vou voltar aqui, tirando a agenda. Bom, estou com a minha visão de aluno minha visão de professor. Tá? Agora uma, uma dica para vocês. Uh, vejam o seguinte: eu vou descompartilhar esta minha tela do Drive, tá? Essa minha tela do Drive onde eu tenho Meet Recordings. Eu tenho algumas outras pastas que eu criei para gestão de coisas minhas. Mas as automáticas do Clasmo e do Meet são essas duas aqui, ó, Meet Recordings e Classroom, tá? Agora eu vou descompartilhar essa minha tela e vou compartilhar uma outra pasta. Na verdade, uma outra tela. Vejam o seguinte. Eu tenho no meu computador exatamente a estrutura de pastas. Exatamente a estrutura de pastas que eu tenho lá no meu Drive. Estão vendo aqui, o Google Drive File Stream, aqui embaixo à esquerda. Aqui está, meu Drive. E se eu abro o meu drive, o que, que eu tenho? Eu tenho a minha pasta Meet Recordings e tenho a minha pasta Classroom. Na verdade, eu tenho exatamente as mesmas coisas que eu tenho lá na nuvem, no drive, eu tenho no meu computador. Ah, se eu abrir o Meet Recordings, vocês vão ver que eu tenho todos os arquivos gravados de todos os meus encontros desde março deste ano, que foi quando eu comecei a usar é, as gravações por videoconferência no MIT em atividades a partir da suspensão das atividades presenciais. Então, tem uma infinidade de gravações, bem como eu estou é, mostrando para vocês. E vejam que tiveram algumas gravações que eu não fiz pela agenda. Vocês vão ver que os arquivos ficam gravados com o código da sala, ao invés de ficar gravado com o nome da minha atividade na agenda. Vejam aqui, ó, eu não tenho a mínima ideia do que, que foi esse encontro aqui nesse dia porque ele está com o código, isso me dificulta recuperar informação sobre o que aconteceu nesse dia. É, aconteceu aqui, foi no dia 10 de junho, eu fiz uma reunião, o arquivo tem quase 210 mega e eu não fiz a gravação e não iniciei a, a reunião a partir da agenda. Eu entrei direto no Meet ele me gerou só a gravação através do código do, do encontro, ao invés de eu ter marcado pela agenda onde ele me gravaria o nome do arquivo botando o nome da atividade da agenda que eu, que eu tinha marcado. Facilita muito porque isso te dá informação sobre o que de fato foi a tua atividade a tua reunião ou a tua aula. Tá? Aqui tá na prática o que acontece se tu marca pela agenda ou se tu entra direto pelo Meet. E aí grava e gera arquivos com esses nomes malucos aqui, que são os códigos do, da sala, ao invés de nome da atividade. Bom, aqui então eu tenho no meu computador... O que que acontece de legal se eu fizer o uso desse software que faz a sincronização do... sincronização de uma pasta do teu computador com o teu espaço na nuvem? Qualquer coisa que eu colocar lá na nuvem, automaticamente o sistema sincroniza e puxa para o meu computador. Da mesma forma, se eu pegar alguma coisa do meu computador e jogar para dentro desta pasta aqui, meu drive, se eu colocar aqui para dentro do meu drive, automaticamente ele sobe para a nuvem. Então, ele sincroniza, tanto subindo para a minha pasta do drive, quanto sincronizando e puxando para o meu computador. Como é que vocês podem fazer isso se quiserem? Vocês que têm a conta do Google educacional, institucional, que é a do Connect RS, vocês vão lá no navegador, vão digitar Google Drive, Google Drive, lá na barra do navegador, automaticamente ele vem na primeira opção, aqui ele já te dá aqui, ó www.google.com.br barra drive, barra apps. Tu clica nesse link ele cai nesta pasta do aplicativo Drive. Vocês vão correr a página até o fim, e aí tem escondidinho aqui, ó, numa linhazinha de texto, escondidinho, tem, tem escrito assim, ó, fazer o download do Google Drive. Vocês clicam neste link, e aí vai abrir a opção de vocês fazerem o download do aplicativo que instala a sincronização no computador de vocês. Tem duas opções. Tem duas opções. Uma opção é para quem tem a conta para quem tem a conta a, a conta institucional, tá? A outra opção é para quem tem a conta pessoal. No caso de vocês que têm a conta do aplicativo é, institucional ConectRS, vocês têm que baixar esse cara aqui, ó. O Drive File Stream. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa com a conta de e-mail pessoal de vocês, vocês vão baixar esse outro cara aqui, ó, para indivíduos. No meu, vocês estão enxergando a tela? Desculpa, estão enxergando aqui? Sim, tá. É, vocês têm o... Só para vocês verem, no meu computador eu tenho os dois instalados. Eu tenho o Google Sync, olha aqui, o Google Sync prof.raimundo.gmail, que é o Google Sync individual, que é para minha conta pessoal do Gmail, e tem o Google Drive File Stream, que é para o Google no Google Educacional, e eu tenho as duas contas configuradas, eu tenho duas pastas sincronizadas dentro do meu computador, que me puxa tudo que eu tenho na nuvem, puxa para o meu computador. Facilita para trabalhar, né? e tu teres cópias das tuas coisas, sempre no computador e na nuvem. Bom, uh, fazendo isso, tu fazes o download, <coughs> instala o arquivinho que tu baixou, e ele vai criar... Uma pasta no teu computador e vai ficar com essa cara como tem no meu aqui, ó. Vai aparecer, se for o, o sincronizador da conta do Google Educacional ou Institucional, que é o Connect RS, é o EducaRS para vocês. Vai aparecer esse Google Drive File Stream com essa subpasta meu drive. Se for o Google pessoal de vocês, vai aparecer direto aqui o símbolozinho Google Drive com o e-mail, com o usuário que vocês estão sincronizando e todas as pastas que vocês têm no Drive ele recria a estrutura dentro do computador de vocês. Fechando. Tá aqui. É, então tá aqui ó, Google Drive, File Stream e o Google Sync. Mostrei para vocês. Vamos dar uma olhadinha de novo, então, lá nas atividades, para eu falar um pouquinho sobre o uso do Google Docs e deixa eu ver agora a dúvida da Renata aqui. Uh, Lívia está dizendo que demora muito a carregar o arquivo no Drive. É, não entendi bem a pergunta. É, se demora para baixar ou para subir o arquivo, vai depender da tua velocidade da tua internet, Tá? Ah, se tu tens essas internets banda larga em casa, essas a cabo, por exemplo, é, é super rápido. Se tu for fazer isso pelo teu telefone, não é auto, a, tu não sobe o, o vídeo do teu computador para o drive, Lívia. Porque o, o, quando a gente está em reunião, a geração desse nosso encontro, o processamento dos vídeos não está no meu, meu computador, está lá no sistema cerro, ele não só o computador para o drive, ele processa lá no servidor do MIT e automaticamente ele transfere de nuvem para nuvem, ele transfere lá por fora do meu computador. Tá? Então, eu não uso a minha internet para subir o arquivo neste caso. Tá? Mas se eu usar o sincronizador sim, aí ele pega do drive e baixa para o meu computador, da mesma forma que se eu tiver alguma coisa que eu queira subir para o drive, eu posso fazer subir direto por essa pasta que ela está configurada para fazer essa sincronização eu coloco ali dentro, automaticamente ela sobe, tá mas tudo vai depender da, da tua internet se tu estiver fazendo alguma coisa pelo telefone vai ser se tu estiver conectada no Wi-Fi de casa, vai ser banda larga. Se tu tiveres fora do, do, da internet Wi-Fi de casa ou da escola, vai ser pelo teu 4G. Então, depende muito da velocidade que tu está conectado. Tá? E a Renata, tem dúvida na nota? Parece que este 100 equivale a 10. É necessário dar nota nas atividades? Na minha sala se eu não der nota aos trabalhos dos alunos finizados. Não sei se eu entendi bem, Renata. Lívia entendeu, beleza. Renata, tu podes abrir teu áudio e me explicar melhor a tua dúvida, por favor, se for possível? Tens que habilitar teu microfone e aí tu me explica melhor a tua dúvida porque eu acho que eu não entendi direito. Renata, tá aí? Ou já saiu? Deixa eu ver. Tá aí, Renata. Ah, tem, uh, Lívia, tem uma dúvida sobre as notas. Tu, tu consegues usar teu áudio? para conversar comigo, para ver se eu entendo melhor a tua dúvida. Por favor. E a Lívia tem uma dúvida também. Por favor, podem abrir os microfones, tá mais fácil de a gente se entender. Ah, está bem. Eu, eu vou tentar explicar aqui, pelo que eu entendi, a tua dúvida... É, vou abrir aqui e aí vocês vão me comentando. Deixa eu voltar aqui então para. Vou voltar aqui. Bem, uh, vamos ver. Tem uma dúvida sobre nota. Fala a tua dúvida, Lívia, que aí eu posso ver e tentar juntar a explicação com a dúvida da Renata. Por favor. Bom dia, Raimundo. Consegui abrir? Está escutando? Ah, sim, claro. Pois não, pode falar. Fala aí. É que é assim, Raimundo, a minha dúvida é essa. Eu, eu quando hum. eu estava dando as aulas para os alunos, tá, as atividades pela Classroom, hum. o que que acontece? Quando eu uhum. não atribuo uma nota, ah, ah, quando eles me, me enviam novamente, fica pendente. Aí o que que acontece? O meu irmão, que é da, da rede estadual, aí o meu irmão me explicou que eu deveria tá. colocar uma nota, porque aí ficava organizado o... Ali a minha, as minhas atividades ficavam todas organizadas. Eu comecei a dar nota, como assim? Certo. Explicando como assim? Eu. Ali aparece sempre o 100, né? E quando, como eles acertavam? Ah, tá assim, ó. Eu, eu passava. Eu... Tá vendo? Oi? Tá vendo a tela aqui, ó? Tá assim, ó. Tá pendente, ó. Tá vendo? E aparece Era zero de 100, né? Porque eu não dei nota ainda, é isso? É isso. Ah, perfeito. Segue adiante, então. O que que acontece, Raimundo? Aí eu comecei a dar nota para eles, né? E como eles, eles acertam uhum. tudo, tipo, redação. Eu sou professora de língua portuguesa, né? Então eu dou redação para eles, ah. interpretação de texto, e eles acertam tudo. Eu estava dando uma nota. Quando ali aparece 100, eu logicamente colocava 100 para eles. Eu quero saber se esse 100, tá? Ah. É, equivale a 10 ou assim mesmo, é isso que eu e uhum. a dúvida, entendeu? porque agora no somatório, com, tá. a, com a avaliação, eu tenho que ver o que, que eu vou fazer, entendeu? Tá, é define se se a tua escala de nota é de 0 a 10 ou de 0 a 100, tá se é de 0 a 100, tu vai dar nota 7, por exemplo, tem que dar 70, né? tá mas, por exemplo, tu não queres que seja a escala de 0 a 100, tu queres que a escala seja de 0 a 10, Pode ser? Isso, acompanha, isso, acompanha, isso. Acompanha tudo lá em cima, lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Uh, aqui eu tô dizendo que essa atividade ela não tem nota atribuída. Zerei, tá? Olha só. Mas eu quero, então, que a escala de nota seja 10. Eu simplesmente coloco aqui, ó. Esta minha nota máxima desta atividade é 10. 10. Tá vendo? Atualizo. E agora ficou de 0 a 10, ó. Tá vendo aqui? Tá, Raimundo. Captei sim, captei sim. A escala que faço eu. E eu defino a escala aqui ou na minha atividade. Deixa eu editar a atividade. Olha aqui, ó. Aqui na atividade, ó, pontos. Eu defino quando eu estou criando a atividade qual é a minha escala de pontos da atividade. Se eu disser que a escala é mil, eu boto mil aqui e automaticamente a minha escala vai de zero a mil. Se eu quiser que as minhas atividades sejam numa escala de zero a dez, sempre que eu criar uma atividade, eu coloco dez. E as minhas notas que eu vou atribuir, elas vão ser na escala que eu defini. Agora eu vou entrar de novo lá para fazer a correção do meu aluno, quer ver? Ó, trabalho do meu aluno, tá? 10 pontos, se eu for atribuir a nota, eu boto nota 8. E aí a nota do meu aluno é 8 de 10, tá? Vou zerar a nota do meu aluno aqui, vou alterar a escala, ó. Tirei a nota, vou devolver aqui para ficar, pen... já está apenas ali, ó e vou mudar a escala, a escala vai ser mil. Pronto, atualizei a escala da minha atividade, agora veja que está de zero de mil, se eu vou dar uma nota 8 para ele, na verdade eu teria que dar 800 aqui, pronto. A escala é tu que define, não sei se era essa a dúvida, resolvi? Era essa a dúvida sim, Raimundo, esclareceu, obrigada. Raimundo, é a professora Lívia, eu ah, consegui abrir o microfone. Nada. Tá me ouvindo? eu assim, fiz. Ah, ontem eu fiz uma, eu fiz uma conclusão das avaliações de uma turma, né? E lá em detalhes da turma eu visualizei que eu posso atribuir valores em todos os meus trabalhos desenvolvidos, né? que no caso por 50% para uhum. atividades entregues e 50% o peso de uma avaliação proposta. Daí ah. eu fui avaliando por critério de cada aluno e fui só ah. atribuindo valores por aluno. Chegou no final, uh, o próprio sistema contabilizou para ah. mim a porcentagem uhum. né, e a média geral por aluno e da turma. Uhum. Eu não sei se isso... Uh, eu queria tá. só saber se isso é o Perfeito. correto, né? Se a gente pode fazer isso, né? É tá, o correto, é tá o bem. correto. A forma, a forma de cálculo, tu define lá no, no, nas configurações Sim. gerais da disciplina. Sim. Tá vendo a minha tela? Uhum. Tá, eu venho aqui na isso engrenagem é e digo de que forma que eu, eu defino o meu sistema de notas, que ele... E vem aqui, ó, se é uma média ponderada uhum. ou se total de pontos. O total de pontos é uh, a porcentagem de todos os pontos possíveis de ele computar. Se eu for fazer, aí tem, uh, falando aí uma, uma, uma uh, o entendimento do, do método que o sistema usa, que é o, me, o meu entendimento. Por exemplo, a minha estratégia que eu usaria. Eu posso usar total de pontos, tá? Se eu for usar total de pontos e vou fazer ao longo do meu, do meu trimestre, bimestre ou semestre, tá? ao longo daquele meu período de letivo, eu quero fazer duas atividades. Uma atividade vale 60 e a outra vale 40. Na que vale 60, o aluno tirou 30. Na que vale 40, o aluno tirou os 40. Então, o aluno totalizou 70, 70 está acima da média, ele passou, tá? Esse Sim. é total de pontos. É, é uma forma, tu dividir as tuas atividades, a pontuação das atividades, dentro de uma escala geral. Ah, eu, eu, todas as parcelas de notas de cada atividade, no final vão me somar 10, ou vão me somar 100. Sim. E aí tem as notas o aluno tirou em cada uma dessas atividades, o somatório vai me dar a nota final do aluno, tá? É, é incremental, entendeu? A Entendi. outra é eu ir fazendo atividades, uh, fazendo atividades uh, sem Mas me preocupar me... em fazer... É, e sem me preocupar com, a, com distribuir as notas de cada atividade para integralizar o, o total dentro da, da, da escala que eu estou usando. Por exemplo, cada atividade é uma parcela de 10 até toda somar em 10. Eu poderia Isso. ir fazendo atividades e o aluno vai tendo a, o seu desempenho em cada atividade. Ah, eu fiz uma atividade que vale 10, o aluno tirou uh, 4. Eu fiz outra atividade valendo 10, o aluno tirou 5. Eu fiz uma atividade valendo 10, o aluno tirou 10. No final, tem o desempenho geral do aluno tá que poderia ser a sequência incremental em porcentagem de, de do desempenho geral do aluno a outra seria a média ponderada a média ponderada ela vai dar peso né Isso. e aí tu tens as duas possibilidades o sistema calcula automaticamente sozinho para ti isso ah, eu se... visualizei ontem, né? É, então, assim, ó, isso te ajuda bastante. o teu trabalho sei... é menos, né? Vamos dizer assim, porque tu vai fazendo por cada atividade, né? Só que e, gerou tá? uma preocupação ontem, Raimundo, comigo ah, mesmo, ah, conversando com alguns colegas, que a gente tem que determinar ah, um planejamento. Se vai fechar no final do semestre, ou se vai ser por mês, vai colocar uma atividade com um peso, né? para ah, chegar depois sim, fazer o um cálculo, né? Tá certo, tá certo. É, uh, aí é verdade, boa boa dúvida, porque ele calcula uh, de acordo com o que tu estipulares como início e fim dentro Visto. do sistema, ele não, não te dá parcial, ser. uma nota bimestral, não vai te dar nota do uhum. bimestre, tá? Exatamente. não faz, realmente, realmente, uhum. boa, boa questão. Uh, aí eu tenho, uh, teria que usar a criatividade para resolver Tudo isso. É, é uhum. o planejamento do professor, né? Deveria, né? E aí, Você aí vai tu montar a tua frente? estratégia. Hum? Exatamente. Monta, e aí implementar essa estratégia no sistema. O sistema é flexível, mas ele é um sistema computacional. Ele vai fazer o Muito que bem. tu disseres para ele fazer. Como ele não tem a divisão de nota parcial por bimestre, por exemplo, tu terias que... Uh, uma saída que não seria a mais interessante, e até eu não sei se é viável, porque quem faz a coordenação das disciplinas é a, é a SEDUC, não é vocês, né? Vocês não é. têm a possibilidade de fazer a gestão de disciplinas não. de vocês... O certo seria tu criares uma, o certo não, uma das formas de tu resolver seria tu criares os ambientes da disciplina para cada bimestre. Tu terias, então, sei lá, língua segundo bimestre, tu terias as notas fechadas para cada, cada bimestre na verdade seria uma disciplina dentro do clésum. Entendeu? É, entendi. E aí, terias a integralidade de notas dentro daquele ambiente que seria o equivalente a uma disciplina, mas na verdade ele fecha uma, um bimestre. Tu terias tudo replicado de novo para essa novo. mesma disciplina de língua portuguesa, para o segundo bimestre. ele ia fechar as notas de acordo com a quantidade de atividades que tu tivesse colocado dentro Exatamente. daquele espaço da disciplina, uhum. né? Uh, não sendo assim, eu vou, eu vou pensar, em, eu vou dar uma investigada para ver se tem alguma, ah, alguma saída, mas a primeira que uhum. ocorre é realmente é, problema, só que aí cria um outro problema porque a gente não consegue fazer uhum. a gestão, porque a gestão está lá na Seduc, né? Pois é. Eu conseguiria uhum. fazer aqui porque eu tenho a possibilidade de fazer essas configurações de disciplina dentro do, do meu perfil de usuário, de vocês não. Hum, o certo seria tu pedir para o sistema fazer o fechamento de um conjunto de atividades que porque para ele, ele não entenderia o que é bimestre ou trimestre tu diria assim ó é, faz nem. uma média da atividade 1 até a atividade quatro e fecha alguma coisa nesse sentido Sim. né Exatamente, é isso aí. Poderia ser, né? Por exemplo, eu tenho assim, a da atividade de 1 a 4 é o primeiro bimestre, fecha a média dessas atividades. É. Depois, da atividade 5 a 8 é o, é o, é o segundo bimestre, média. fecha a média. E depois um... fecha a média das médias. Né? É, aí fecha Seria a média. Seria alguma da coisa média. nesse sentido. Nesse sentido. É, acho que, acho, é, acho que ele não faz isso. Mas eu vou estudar alguma saída e poderia fazer uma, uma proposição para vocês em relação ao que dá para fazer por fora é ou bem. em paralelo ao sistema, tentando automatizar o máximo. Tá? Vou estudar alguma saída. Gente, Muito obrigada. A gente pelo fez... Esclarecimento. Ah, ok. Eu, eu, eu, eu quero... Pergunte. Posso te fazer uma perguntinha rapidinha, Raimundo? É que tu respondeu claro, ali a não. dúvida que eu tinha em relação às notas, né? E eu te, queria te perguntar Sim. uma coisa. Por que, que vem pendente quando eu não acrescento uma nota para os alunos? Tu sabe me dizer? É alguma coisa de configuração? É, é algo que está é, mal é, configurado? Mas é, é, é pendente para o professor. É uma atividade que o professor tem pendente. Tá? Não, Se, Raimundo, eu assim é. Eu, eu, eu, eu faço a correção e devolvo tá. para o aluno, tá? E retorna tá. para mim como cliente, se eu não, se eu não atribuir uma nota. Uh, deixa eu fazer a simulação aqui, aí, vamos ver se eu entendi. Eu vou na atividade, como professor, vou corrigir. Se o aluno está sem nota, que é este caso aqui, na verdade ele está com nota, mas ele está com... Uh, eu não devolvi para o aluno. Enquanto eu não fizer a devolução para o aluno, continua pendente. É isso? O que, que tu tens que fazer aqui? Ó? Tu tens que fazer a devolução para o aluno, esse botãozinho lá em cima. Enquanto tu não fizeres isto, não, não... Enquanto tu não fizeres isso, a atividade consta como pendente. Deixa eu voltar tá aqui muito... de novo. Raimundo, Sim. é que é assim, ó, eu, eu eu eu corrijo a atividade e faço a devolução tá. para o aluno. Só que quando retorna para mim retorna como pendente, me Mas... devolvem novamente, né? Mas e aí... eles... por, que, que, vai... por que, que vai retornar para ti? Por que vai retornar para ti de novo? Eles retornam para mim tu... novamente. Se tu corrigir tu... Eles dizem que para eles fica pendente ah. quando eu retor... quando eu devolvo para eles, para eles fica pendente e aí eles devolvem para mim novamente. Vamos... Porque para não ficar pendente. Então vamos ver. Entendi. Tá, então vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Uh, eu estou com a atividade do aluno e vou devolver para o aluno. Tá? Devolvi. Tá devolvendo. Eu antes estava só no rascunho aqui. Deixa eu voltar aqui a escala 100. Ah, vou direitinho aqui. Tá, vou dar 100 de 100. Pronto, salvei, devolvi. Devolver para o aluno. Devolver para o aluno. Deu, devolveu. Devolveu, ó, vou fechar aqui, ó, devolveu, está com nota, apareceu este campo que não aparecia, quer dizer que eu devolvi para o aluno. Ah, tá? vamos ver o que aparece lá para o aluno. Não aparece nada dependente, aparece com nota. Algum problema de comunicação entre, ele, entre eles com o sistema, tá? O que, que acontece? Olha só, ele está com nota. A nota dele já veio... Tá? A nota deles está aqui, ó, 100 de 100. Uh, só vejam o seguinte, agora até achei um bug aqui no sistema. Vejam que eu estava trabalhando com as rubricas, mas coloquei a nota na força bruta direto lá, na, lá no campo de nota. E ele me gerou um, um bugzinho, ó. prestem atenção nisso. Ele continuou com as minhas notas das rubricas que dão um somatório diferente da nota geral que eu dei. Então, a nota geral, ela, ela é, uh, hierarquicamente, ela prevalece sobre a nota das rubricas. Deixa eu corrigir isso lá. Uh, uh, vou... Bom dia, uh, Raimundo, desculpa me intrometer, então, mas a, a da Renata, hum. ela nos colocou na nossa na reunião da escola e uh. eu não sou auxiliar, ela ia até pedir que ela perguntasse para ti, assim, okay. uh, se ela não atribuir nota, ela não ah. quer atribuir nota na atividade, okay. e aí ela envia para o aluno, aí quando ela for corrigir, mandou de volta para ele. E aí certo. aparece pendente, continua aparecendo pendente para o aluno mesmo, ele tendo feito acertar tudo para ela, também aparece. Tá, mas é o que eu estou mostrando agora aqui. Deixa eu só corrigir esse bugzinho aqui para ficar coerente ali. Pronto, só um minutinho. Eu já vou mostrar os dois, os, as duas visões para vocês. Tá? Aqui, ó. Bom, ela não quer que a que a atividade tem a nota, é isso? Sem escala de notas? ou É isso, tem uma é escala isso. É isso, Raimundo, é quer... que muitas vezes eu não quero colocar nota, entendeu? Porque aí é só um trabalhinho, assim, sabe, sabe, Raimundo? Tá, e aí eu tá, não quero tá, colocar a nota, mas se eu não colocar a nota, eles, eles me avisam que fica como pendente para eles. Inclusive, ontem a aluna já tá. tinha respondido um trabalho meu, faz muito tempo, hum, que é uma aluna hum. bem aplicada, e ela disse para mim, professora, estou lhe devolvendo, está que... dando com atraso, o que, que eu faço? Eu disse, olha, deixa assim, porque tá. eu não sei o que está acontecendo. Tá. Então, assim, ó, primeiro, se é um trabalho, aí depende, assim, ó, se, se ele não tem nota atribuída ao trabalho, é só uma atividade que não está valendo nada, quando tu configurar as atividades, tu tens que dizer que ela não tem nota, e fica dito aqui em cima, ó, sem nota. Só que aí tu não vais corrigir ela atribuindo nota, porque ela não tem escala de nota para... Para tu atribuir a, a essa atividade, tu podes fazer algum comentário no trabalho do aluno. Tu entra no trabalho do aluno, e aí tu podes abrir o documento e deixar comentários para o aluno. Que tu vens aqui, ó, abre o documento. E aí tu podes encher de comentários livremente por dentro do documento. Ele vai receber esse documento com os comentários. Eu tinha mostrado isso para. É, é, para a Vanessa, Vanessa. É. foi, foi para a é, Vanessa não é, não é. aí tu vem aqui dentro do documento, vai aqui ó, adicionar comentários e aqui tu podes dizer o que tu quiseres, inclusive até falar de algum conceito ou nota, alguma coisa dentro, mesmo que lá ele não compute na grade de notas do aluno, porque tu disse que a atividade está sem nota, esse documento aqui corrigido o aluno vai receber quando tu devolveres para ele tá? Então, fiz isso por dentro do documento, aqui, ó, e aqui vão começar a aparecer os meus comentários aqui, ó, tá vendo? Que eu deixei e... lá dentro do documento, o aluno recebe de volta. Outra forma, é, aqui, na tua correção, abaixo das rubricas, tem um campo comentários particulares. Se tu não quiser abrir e fazer no documento, tu podes fazer os teus comentários particulares ao aluno direto dentro da atividade. Ó, e aí o aluno vai receber o que tu escreveres. Pode escrever livremente aqui o quanto que tu quiseres. Então tem essas duas formas. Dentro do documento e nos comentários privados da atividade que só o aluno recebe. Fez isso é, fechou, o aluno, quando tu devolveres, o aluno recebe aqui, ó esses comentários privados, e os comentários que tu deixou dentro do documento, se for o caso. Na verdade, aqui eu estava no perfil do aluno, o aluno mandando para o professor, mas tu pode fazer a mesma coisa pelo profe, pelo, pelo, pelo o usuário do professor, mandar de volta para o aluno aqui os comentários privados e fazer a correção por dentro do documento. Se for o caso, tá? mas a, a, a atividade em si não tem nota. Agora, feito isso, não tem nota, quero deixar comentários e fazer uma avaliação conceitual do trabalho só para o aluno ter algum retorno. Beleza, é uma possibilidade. Agora... A atividade tem nota, tem uma escala de notas, está lá, uma, uma atividade além do 100. Aí eu atualizei aqui, a partir desse momento, o sistema está entendendo que eu tenho que atribuir nota para o aluno, tá? Vou tirar a nota atribuída para aparecer como pendente, vai aparecer como pendente para o professor. Olha, eu tenho uma atividade pendente, eu preciso corrigir o trabalho desse aluno aqui. Tá? O aluno já me entregou e eu não atribuí nota para ele. Pronto, vou lá, corrijo, faço avaliação, venho aqui e dou a nota para o aluno. Ah, desculpa, está pendente aqui. Antes de eu corrigir, está pendente para o aluno, estou tô tô no perfil do aluno. Se está pendente para mim, quer dizer, eu, professor, quer dizer que eu não corrigi, aparece para o aluno que o professor não corrigiu. Tá? Então, aqui, a visão de professor, pendente para mim, tenho que colocar a nota, tenho que corrigir. O aluno está acompanhando lá, o professor não corrigiu ainda. Tá? Agora, corrigir, atribuir nota... Eu simplesmente colocar a nota aqui não quer dizer que eu tenha finalizado o processo. Coloquei a nota, vejam que está ainda aparecendo rascunho, porque eu não devolvi, não concluí a avaliação. Marco o aluno e aí devolvo. Devolvo é concluir, acabou a correção. Vou avisar o aluno que eu acabei a correção. Acabei, pronto, vejam lá. O que, que acontece? Vou atualizar aqui. Ainda estava pendente lá. Ó. Agora não está mais pendente, não aparece como pendente, aparece com nota. O professor acabou a correção. É isso que acontece. Fora isso, está dando ruído na comunicação. Ah, mundo. Acabou. Então, cada vez que eu, que eu atribuir uma nota, então eu tenho que atualizar? É isso? Quando eu devolver, eu tenho que tu atualizar? Que devolver. Não, isso aqui eu atualizei porque eu estou com perfil de aluno, eu atualizei para vocês verem, tá? Uhum. Isto aqui acontece em poucos segundos, mesmo que o aluno esteja em tempo real contigo, se, eu, se tu concluires aqui e devolver para o aluno, é, vai passar uns minutinhos e isso aqui se atualiza automático, eu atualizei só para eu poder mostrar para ti, tá? Mas se eu acabei a avaliação e devolvi, para o aluno em seguida vai aparecer com nota e acabou a conversa. Tá? Se ele estiver em tempo real contigo, obviamente vai ter um tempinho até o sistema processar e atualizar para ele. Tá? Mas se tu entregou de volta, corrigiu e, e acabou a avaliação, acabou, acabou, acabou. O aluno vai ter a nota dele e não tem mais o que fazer. Pois sim, pois é isso, é isso também, Raimundo, eu, eu acredito que seja assim. Só que aí eles enviam mensagem, me retornam novamente o trabalho, porque eles dizem que para eles está com pendente. É, é, pendente. Tu, né? tu fazes a atividade em tempo real? Os alunos estão conectados contigo? Não, eu, eu corrijo, eu corrijo, eles entregam, eu corrijo e depois devolvo de um para eles com a nota. De um nota. dia para o outro? De um dia para o outro? Isso. Não, mas não, não procede. O que acontece é que assim ó, a configuração ela pode estar tá habilitada para permitir que o aluno envie novamente a atividade, como está aqui, ó, tá vendo? Eu estou com a, o perfil de aluno, mesmo que eu já tenha nota, o botão enviar novamente está habilitado, tá? E isso é uma configuração que tu pode permitir que isso aconteça ou não, que está aqui na, na visão do professor, vou te mostrar, olha aqui, ó. lá em configurações, aqui na lista de disciplinas, bem ao final, existe uma sequência de configurações, onde eu vou permitir que o aluno reenvie, olha aqui, está em inglês, tá? mas isso aqui quer dizer assim, ó. nas minhas classes que eu sou professor, eu vou permitir que o aluno envie de novo trabalhos que ele já entregou, o padrão é habilitado. Se eu desabilitar, a princípio o aluno entregou uma vez e eu corrigi, acabou a conversa. Esse botão aqui não aparece mais enviar novamente. O que pode estar acontecendo é que, como isso aqui é padrão, deixar a possibilidade de ter o reenvio, o aluno recebeu aqui a nota, mas ele... Uh, não entende direito como funciona o sistema e ele acha que ele tem que enviar novamente. Se ele enviar novamente, enviei novamente, vai aparecer pendente para lá de novo. E aí eu vou lá na disciplina e aí eu vou olhar, o aluno me mandou de novo a atividade. E aí eu vou ter que mandar de volta para ele, aí vai ficar uma coisa meio tipo... Eu conversa de louco, né, eu, eu, eu entrego para ele, ele me entrega de volta, eu entrego para ele, ele me entrega de volta e não para nunca, né, tá, mas é, eu, é ruído na comunicação por, por falta de entendimento de como funciona o sistema, o professor recebe a atividade do aluno, eu corrijo, devolvo e acabou, para o aluno aparece lá com nota, provavelmente esteja acontecendo isso, olha aqui, ó, enviei de novo. E aqui vai aparecer reenviado pelo aluno, quer ver? Olha aqui, ó, reenviada. Tá? E aí o aluno me mandou de novo alguma alteração, e aí eu posso olhar de novo, e aí vou devolver de novo para o aluno. Aí devolvo de novo, vai aparecer de novo lá. Mas uma vez que tenha uma nota atribuída e eu, tenho, e eu tenha devolvido, tenho que clicar no botão devolver, senão não aparece nada mesmo. O aluno vai continuar com, aparecendo pendente. Não pode esquecer nunca de tu dar a nota, digita a nota, e depois vai lá e clica no botão devolver, porque aí tu encerra o processo. E aí vai aparecer para o aluno aqui, com nota, ou seja, o professor encerrou, concluiu a avaliação. Tá? Fora isso, algum ruído de comunicação está acontecendo. O aluno está entendendo mal o processo, ou vocês estão esquecendo de apertar no botãozinho devolver, e aí continua aparecendo pendente. Se devolver, se botar nota, apertar no botãozinho devolver, a avaliação está concluída. Para o um aluno vai aparecer lá que está concluída, vai aparecer a nota para ele. Tá? É assim que funciona, não tem outro jeito de ser. Entenderam? Fora isso, assim, ó, aí é alguma falta de entendimento, o aluno está fazendo mais alguma coisa, devolvendo a atividade para o professor de novo, e aí o processo não acaba nunca. Né? Vem para lá, vai para cá. Aí precisa realmente é, mostrar para o aluno, olha, da, quando chegar nesse ponto aqui, encerrou parou, porque vocês já têm a nota da atividade de vocês, tá? Acho que é isso, não tem outra coisa que possa estar acontecendo. É, é, é só informar o aluno, de fato, mesmo, tá? Raimundo, desculpa, tinha acabado a minha bateria, tá? Mas tá tranquilo, tranquilo, eu já vi onde é que tu foi ali, tá? Obrigada tá? pela informação. Tá feito, olha só, gente, não sei se vocês têm mais alguma dúvida, a princípio era isto, a minha... Ainda poderia trabalhar um pouquinho mais com vocês aqui no, no, nos Docs do Google e no Jamboard. Eu vou encerrar com o Jamboard, mas o, o uso do Google Docs ele já foi exemplificado né, ali na parte de correção. É um documento em que tu podes abrir, fazer edições, comentários e tudo mais, dá para explorar mais. Mas aí já você sabendo o, base, o básico, vocês podem se aprofundar e se surgirem dúvidas, a gente pode programar um outro encontro específico para atender essas demandas, essas demandas que vêm daí desse aprofundamento que vocês próprios vão, vão buscar. Tá? E aí eu trato de pontos bem pontuais, pontos pontuais é redundante, mas seria isso mesmo, né a partir do que vocês apresentarem depois do uso que vocês fizerem das ferramentas. Agora o Jamboard, só para encerrar a conversa hoje, o Jamboard é um é um quadro branco que pode ser útil caso vocês queiram exemplificar coisas escrevendo como vocês uh, estivessem usando um quadro negro, um quadro branco com pincel atômico. A gente vem lá na grade de aplicativos, vem baixando e vocês vão ter este carinha aqui, ó. É, parece um, um J, mas é um, dois, dois gráficos aqui, uma circunferência e um retângulo sobrepostos. Vocês clicam nele, vocês vão fazer o que eu estou fazendo com vocês. Vocês vão estar tá no Meeting, compartilhando a tela do Meeting, e vai aparecer esse, essa tela do aplicativo com um botãozinho mais. Vocês clicam no botão mais, vocês vão criar uma tela. Opa! Travou? Ah, tá... Tá processando lá em cima. Tô com a minha internet um pouquinho lenta aqui. Ele vai criar... Ó, criou uma tela. E eu vou poder escrever clicando e arrastando. Eu po Opa! Deixa eu marcar aqui. E eu posso escrever clicando e arrastando o mouse. Ó, ó. Ah, minha letra tá ótima, né? Tem que ter um pouquinho de coordenação, obviamente, né? mas é uma possibilidade... Ah, escorregou aqui. Posso retornar aqui, ó. Tá? Isso aqui é para vocês explorarem depois. Posso aqui fazer exemplos de matemática, né? fazer soluções de equações... É posso colar imagem, dá para fazer um monte de coisa, colo uma imagem eu posso apontar coisas na imagem, mostrar, por exemplo, mapas e tudo mais. É uma ferramenta bacana, interativa, eu posso convidar alunos compartilhando a tela para eles editarem junto comigo e eu posso fazer isso a várias mãos. É bem interessante. Essa aqui fica de tema de casa, junto com o aprofundamento nos aplicativos, então, hoje eu estou fechando o quarto encontro, cobrimos o que nós tínhamos nos proposto a cobrir em itens do Google Classroom e do Google Educacional. A minha proposta para vocês é que vocês agora experimentem os aplicativos e, tendo dúvidas pelo uso que vocês vão fazer, a gente pode fazer um apanhado de tópicos a partir do aprofundamento das dúvidas que surgirem e a gente fazer um encontro extra aí para fazer o fechamento, o fechamento mesmo, tá? Então, por hoje era isso. Eu fico, assim, eu já estou dando por encerrado o, os nossos encontros e a formação, caso vocês não me apresentem a demanda de um quinto encontro, mas eu fico à disposição de vocês. Espero que tenha sido útil que seja proveitoso o que a gente tenha tratado nesses quatro encontros, e agradeço muito a atenção e a confiança de vocês em eu poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Tá bem? Bom dia, professor Raimundo. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, se o senhor pode me esclarecer? Pode ter passado é ok. e eu não peguei. Assim, ó, lá quando eu faço, eu gero um, um link para o Meet, lá dentro do Google, lá do... Do Google Agenda, da agenda ah. ele automaticamente ele já aparece para o meu aluno aquele link. Vai aparecer, já vou te mostrar aqui. Uh, o aluno tem na área dele, em atividades, a agenda da disciplina. Sim. Se eu marquei alguma coisa na agenda da disciplina. Deixa eu me lembrar, dia 16 que eu tinha marcado um compromisso, não era? Não, era 17. Isso. Uh, 17 segunda. Uh, vai aparecer, desculpa, eu tenho que compartilhar com a agenda da turma. Deixa eu ver o que, que eu fiz lá. Se tu marcares compartilhando na agenda da turma o que for uh, colocado na agenda do professor, tem que aparecer pra agenda, na agenda do aluno. Espera aí. Tum. Ah, acabou não entrando aqui. Então, deixa eu refazer. Ah, eu estou na agenda do aluno. Peraí. aí. Deixa eu ir na agenda do professor. E vamos fazer juntos aqui para fazer aparecer na agenda do aluno lá. Aqui. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. Vamos ver a agenda do aluno e a agenda do professor. Dia 17. Está aqui. Eu tenho que compartilhar com a turma. Aqui, ó. Uhum. tá vendo aqui onde aparece o meu nome? Desculpa, é Lilia, né? Isso. Tá vendo aqui? Tá. Lilia, eu marquei na minha agenda pessoal, foi um equívoco meu quando eu marquei, quando eu dei o exemplo lá pra ti, tá? Aqui eu tenho várias agendas, a minha pessoal de professor e as agendas das turmas, entendeu? Uhum. Então eu tenho que pegar a agenda da turma e marcar ali, ó, automaticamente entrou para todos os alunos, tá? Sim. Só tem que cuidar disso, quando tu marcar, tu não deixar marcada na agenda do professor, tem que marcar a agenda da turma. Feito isso, salvei, deixa eu ver se eu peguei a turma certa, vou lá na agenda do aluno e olha aqui, ó, automaticamente entrou, ó, viu? Na agenda do uhum. aluno, Tá? E aí sim, aí o aluno recebe alerta no telefone, se ele tiver o Classroom no telefone, integrado à agenda do telefone, já vai apitar no bolso dele. Entendeu? Era isso, Entendi. né? Entendi. Tá. Isso, era isso. Muito obrigada, só professor. Tem, só tens que cuidar quando tu marcar para tu escolher na marcação da agenda, a agenda... a agenda do, da turma. Inclusive, ó, é isso aqui, Tá? Ali naquela parte ali é o que tu define para quem que vai aparecer. Toma cuidado para não deixar exclusivo para a agenda do professor, senão o aluno não vai ter acesso. Professor, Só isso. Sim, pois não. Está me ouvindo? Sim, pode falar, Karen. Tá. Assim, professor, é, eu tenho uma apresentação com os meus alunos na segunda-feira. Deu bem okay. mais ou menos o exemplo que o senhor está dando aí. Só que um aluno entrou em contato comigo e ele disse que está com problema de microfone e de câmera. Ah. Não sei se ah. é verdade ou não, mas ele me disse isso. Aí ah. ele ia me perguntar se dava para ele fazer a gravação, e aí, quando entrar na turma, ele diz que quer participar, quer ver a apresentação dos outros colegas, que é uma apresentação de trabalho, tem como uh -huh. eu botar essa apresentação dele para os outros ver? Tem, mas vai ter um problema. Uh -huh. é, ele, ele vai te passar o, a gravação para você... Tu... Professora passar para o resto da turma? É isso? isso foi isso que tá. eu disse que ia tentar tem um, tem um problema que é o seguinte: como é que tu faz o áudio da apresentação, do vídeo que ele gravar, chegar para os outros alunos? Pois é, uh, eu não faço ideia tá. também, porque eu não usei ainda o Meet com alunos, tá. só em reuniões. Tá. Assim, tá. nós vamos fazer. Tá, vamos fazer um teste em tempo real aqui, ó. Como é que vai acontecer? Eu vou pegar um vídeo agora, deixa eu descompartilhar esta tela. Eu vou abrir um vídeo. E vou compartilhar, tá rodando o vídeo no meu computador. Tá. Seria como eu apresentasse um vídeo para eles? Exata, exatamente, é a única forma. Pois Acabei é. de compartilhar, vai carregar para vocês. Tá. Agora me diga se tu escuta a, o áudio do vídeo. Eu não, estou escutando só esse é o... Esse é, esse é o problema. Ah. Ele não transmite o áudio. Tá? O vídeo tu está vendo, né? Sim. É, então assim, tu abriria o vídeo, compartilharia o vídeo, como compartilha qualquer coisa no teu computador, só que o sistema não transfere para a transmissão do, do, do, da, da videoconferência o áudio do vídeo, ele Sim. transfere Sim. o áudio do meu microfone, o, uh -huh. e aí fica um vídeo sem áudio, Sim. entendeu? Entendi, entendi. Esse é o, esse é o problema. Tá, tá. eu vou falar com ele, então, para ver se a gente tem uma outra solução. Tá bem. Tá, muito obrigada, professor. De nada. Mais alguma dúvida? Se não, encerramos eu já, aqui o Acho que agora ponto. é praticar. Eu acho que agora é isso aí. A praticar. Bom, gente, assim, ó. Eu vou encerrar a gravação, vou gerar o vídeo da, do nosso último encontro, eu estou ainda para subir para o YouTube os últimos dois ou três encontros, eu não me recordo, e compartilhar com vocês. Estou encerrando a gravação agora.